E o vídeo de hoje, eu quero falar com você a respeito de compra de imóvel e inventário. Será uma boa? Será uma furada? Como é que funciona isso? É importante você fazer a compra desta forma? Você vai ganhar dinheiro, você vai perder dinheiro. Quais são os riscos? Então fica comigo no vídeo de hoje, porque eu acho que esse conteúdo é importante e interessante para você também. Da isso da Cirela. Tá da vamos Cirela. É o <risos> cara que vem mesmo, moto? É, para vem de, de é, mais um É isso aí, pessoal. Nós vamos hoje começar o vídeo por aqui mesmo, dirigindo, chegando para porque hoje é terça-feira, hoje é dia de subir vídeo no canal. E eu preciso subir esse vídeo ainda, ou melhor, editar esse vídeo e subir para o canal para vocês. Então vem comigo que nós vamos gravar hoje no dia a dia mesmo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Você que não me conhece, meu nome é Márcio Guimarães. Eu sou corretor de imóveis, sou especialista em ajudar as pessoas a comprar o imóvel, a ser aprovado no financiamento. E o vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito de compra de imóvel e inventário. mesmo, então a gente vai fazer o seguinte, já vamos achar um lugarzinho aqui, porque já tá chegando o cliente para eu poder fazer o atendimento, e eu quero falar com vocês na linguagem mais direta possível, sem muito termo técnico, sem muito termo jurídico, para que você possa entender qual que é realmente esta vantagem e se existe desvantagem, e você vai entender até o final desse vídeo sim, se é ou não vantagem, comprar um imóvel em inventário, no inventário, como você quiser. Deixa eu só achar um lugarzinho para colocar aqui, para ficar legal pra gente poder conversar. Acho que vai ficar aqui. Então, gente, como vocês viram, não não consegui gravar aquele momento que estava ali para gravar o vídeo, porque chegou o cliente, tive que sair correndo para um outro atendimento e tô gravando aqui, te falei que a gente já tá gravando esse vídeo aqui no dia a dia eu parei o carro aqui exatamente na frente do empreendimento para poder falar para vocês sobre essa questão da venda do imóvel da compra do imóvel com inventário deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu com um cliente meu e é muito importante isso tá eu vou chamar esse cliente eu vou nomear aqui para a gente poder ter um personagem Vou chamar ela de Fátima, tá? A Fátima precisava, estava procurando um imóvel, buscando um imóvel já há muito tempo e se apaixonou por um imóvel que que era o imóvel da vida dela era um imóvel que tinha uma vista sensacional, tinha sol, e ela queria isso para os filhos dela, tá? Só que acontece que esse imóvel, depois que ela viu, estava em inventário, né? Ela ficou sabendo que esse imóvel estava em inventário. E ela tentou resolver, não entendia muito sobre essa situação de inventário. O, a pessoa que estava vendendo o imóvel lá, que era o proprietário, disse que não teria problema, porque o irmão é, tinha mais dois irmãos e não teria nenhum problema em falar com eles para poder vender, que o processo estava decorrendo. Renan acertou um valor muito interessante para Fátima e a Fátima acabou comprando, dando esse dinheiro, comprando um imóvel e, na verdade, ela deu uma parte né, desse dinheiro e falou que o restante daria lá no final. O Resumindo a história, os outros dois irmãos, um dos irmãos não aceitou toda essa situação e a Fátima, na verdade, acabou perdendo esse dinheiro, tá? Isso é comum isso acontecer. O que, que eu quero falar para você nesse vídeo? É, é possível comprar um imóvel em inventário fica atento pelo seguinte é possível e muitas pessoas fazem essas negociações porque elas ganham dinheiro por justamente o imóvel estar em inventário e elas conseguirem uma negociação melhor primeiro ponto quando você tem um imóvel em inventário para vender você precisa na verdade de uma autorização do juiz que é na verdade uma escritura pública é com todas as informações do bem, da negociação, com todos os herdeiros, né? Ele tem que apresentar os herdeiros e os herdeiros têm que entregar uma série de documentação. O juiz dá essa autorização e com ela, se você tá comprando, você pode sim negociar e comprar. Desde que o maior dos problemas, tá? Você coloque nesse nesta, alvará, nesse contrato, nessa escritura pública, que este imóvel precisa ter um prazo para pra entregar toda essa documentação e você precisa que os, que os herdeiros entregue, né, os espólios lá, entregue todas as documentações para que chegue no final desse processo e ele não seja arquivado, nem que seja administrativamente. Não deixar isso acontecer. Para isso, gente, para isso acontecer, é importante vocês terem um corretor com informação um, ou alguém que dê para vocês muitos detalhes que não vai ser possível passar aqui no vídeo, senão o vídeo fica muito grande e as pessoas acabam reclamando que o vídeo está grande. Eu sei como... Tenha um corretor de confiança, solicite para que o corretor peça para que coloque no contrato este prazo e negocie da seguinte forma nunca pague metade metade para o final não faça isso Vai, já aconteceu com a Fátima já aconteceu com vários outros clientes meus que os herdeiros não tinham dinheiro para poder é, executar lá todo o processo tirar certidões entregar passou o prazo ou seja não é um problema é um problema mas muitas vezes é um problema que você pode prever então o que que você faz negocie o imóvel muito bem um pouco abaixo do valor de mercado, porque você está é, acreditando, você está ajudando de certa forma também essas pessoas a resolverem esse problema e você solicite, dê uma parte em dinheiro para essas pessoas sim, para que elas se sintam mais fáceis de querer resolver e assinar os contratos e buscar as informações, mas uma parte do valor do imóvel utilize para que ele para que você possa é, é, pagar para que toda essa documentação possa sair mais rápido se você der o dinheiro para essas pessoas não é esse dinheiro que eles vão pegar para poder fazer e se algum deles não fizer isso então é mais fácil você acertar um valor e desse valor você dá um pouquinho para eles um outro pouquinho você vai pagar os custos debitando do valor do imóvel e aí sim no final de todo o processo você vai lá e acerta o restante do valor do imóvel quando você tiver a posse o processo já tiver tudo resolvido onde você vai ter as chaves do imóvel entendeu eu tenho uma assessoria uma consultoria que ofereço para as pessoas eu vou deixar o link aqui embaixo onde eu escuto detalhadamente todo o, o, o, o problema todo o processo eu costumo dizer que é a compra do imóvel planejada e com segurança se você quiser ter esta assessoria clica aqui embaixo no link aqui no que eu vou deixar aqui que tá lá consultoria.márcioguimarães.net.br e contrate esses meus serviços não é nada absurdamente o valor que você economiza com certeza é um valor que você vai pagar aí 10% a menos no valor da minha consultoria para você não esquece de clicar em gostei do vídeo se você gostou do vídeo não esquece também de se inscrever no canal porque tem muita dica interessante aqui para você e acione o sininho para que o YouTube te localize e te dê uma informação de que tem vídeo novo no canal dessa forma você me ajuda a crescer aqui na comunidade e você com certeza vai ter informações para comprar o seu imóvel com segurança vou ficando por aqui um abraço te vejo no próximo vídeo tchau